Fala galera, sou Maicon Gomes, seja bem vindo ao meu canal vamos para mais uma aula de pandeiro, vamos embora na última aula eu estava explicando sobre o grave, não é? definindo o som do pandeiro, grave com o polegar grave com a ponta do dedo agora eu vou passar um outro movimento de caixa que é o contrário esse movimento do meio aqui ó, que a gente faz com a palma da mão ó movimento de caixa a gente também pode fazer com o polegar, batendo assim, ó. Dessa forma, você vai trazer o polegar. Em vez de fazer com ele aqui na borda, você vai trazer ele aqui para o meio. Com a mão aqui quase toda no pandeiro aqui no meio aqui, ó. O movimento ele é contrário. Com a palma da mão você vai bater assim. E com o polegar você vai bater assim. Por que, que eu tenho que saber fazer também, além de dois graves? polegar e ponta tem que saber também duas caixas palma da mão e polegar por causa justamente se você tá tocando dependendo se você quer fazer um repique se você quer fazer um outro tipo de ritmo vai, vai precisar que você tem essa essa versatilidade de fazer o grave de fazer a caixa de vários jeitos entendeu um, um exercício bom para gente treinar isso é o seguinte ó vamos tocar aqui ó beleza Vamos fazer esse, e aí o segundo polegar, a gente vai bater aqui no meio, ó. Vou fazer mais devagar para vocês entenderem, ó. Polegar aqui no grave e polegar aqui no meio, tá? Como que eu vou conseguir tirar essa caixa aqui, Michael? Não estou conseguindo. Treina devagar. E define o som. Faz primeiro o polegar aqui para fazer o grave, depois faz aqui, ó, para fazer a caixa, ó. Conseguiu? Volta para a batida. bom que esse som fique bem definido, tá? Você tenha clareza na hora de fazer, você saber que o polegar aqui no meio é da caixa o polegar aqui na borda é do grave, tá? É importante isso. E agora a gente vai inverter o movimento. Vamos fazer agora o grave com a ponta do dedo e a caixa com a palma da mão. Vai ficar assim, ó. começa com grave um punho dois na beirada aqui três quatro cinco e o mesmo movimento com polegar depois inverte polegar dedo ponta do dedo polegar Ponta do dedo, polegar, ponta do dedo, beleza? Por que, que eu tenho que estudar isso? Por que, que eu tenho que ficar invertendo? Tanto no pandeiro como em qualquer outro instrumento de percussão que você for fazer, é bom você fazer o um movimento com a mão e você inverter esse movimento e fazer com a outra. Com o pandeiro isso é essencial para você tocar todos os ritmos, samba, é, pagode, forró chachado, arrasta pé, maracatu, tudo. Treina bastante, tá? Define o som do seu pandeiro e se você gostou do conteúdo, comenta aí, curte, compartilha para todo mundo, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima.